Sabe o que paralisa a gente? O que paralisa a gente é a gente ficar se preocupando com o outro. Pensando na vida do outro. O que, que o outro tá fazendo? Com quem será que o outro tá? O que será que ele tá fazendo agora no trabalho? O que será que fulano? O que será que ciclano? O que será que beltrano? A gente se preocupa muito com a vida do outro. E esquece de cuidar da vida da gente. Você já parou pra cuidar da sua vida? Você já parou pra se perguntar o que você está fazendo? Aonde você está indo? Com que pessoas você está andando? Com quem você gostaria de estar andando? É pra você que você tem que olhar. A gente tem que parar com essa mania de cuidar da vida dos outros. E isso num aspecto geral. Não digo só no relacionamento a dois. É em todos os sentidos. A gente tem a mania de ficar julgando a vida do outro, cuidando da vida do outro. Porque o outro conquistou isso, porque o outro conquistou... Nossa, olha o carro, nossa, olha a casa, olha aquela roupa, olha aquela bolsa. É fácil ficar olhando a vida do outro. E você? Quais são as suas conquistas? Olhe para as suas conquistas, o que você está conquistando? Você está se dando valor? Você está indo em busca das suas conquistas? Ou você está esperando elas caírem do céu? Mais uma vez eu vou falar, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Mas olhe para sua grama. Se você quer ter as coisas, conquiste você. Pare de ficar olhando a vida do outro. Pare de ficar stalkeando lá nas redes sociais a vida do outro. Isso não vai fazer bem para você. Entenda uma coisa, vida de rede social é um conto de fadas, é mentira. Eu duvido que você coloque a sua verdade lá nas redes sociais. Ninguém coloca. Então pare de ficar futricando a vida do outro. E olhe para a sua vida. Olhe para você, se olhe no espelho. Veja o que você quer conquistar, as coisas que você deseja conquistar. Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. O que te paralisa. Encontre algo que você goste de fazer. Coloque em prática. Descubra a sua essência, quem realmente você é, ao invés de ficar perdendo tempo em tomar conta da vida do outro.